4 anos ouvindo as mesmas coisas e nós curtíamos isso. anos atrás, André e eu nós não tínhamos dinheiro, nós tínhamos basicamente nossas câmeras de celular, nossa disposição e a rua como estúdio para produzir os vídeos e conteúdos do Corrida Perfeita. Hoje nós temos um estúdio próprio, nós temos equipamentos profissionais, temos uma equipe muito qualificada conosco e eu de verdade acredito que essa evolução se deve muito à disposição e um interesse genuíno que tanto André e eu tivemos no início quanto nossa equipe tem hoje. De ajudar de verdade as pessoas a terem mais saúde usando a corrida como ferramenta. Quatro anos ajudando corredores. Mais de 11 mil assinantes. 1 um milhão de horas de vídeos exibidos. 14 milhões de visualizações. Mais de 300 mil inscritos no YouTube. Mais de 300 mil seguidores no Instagram. Uma das maiores e mais completas plataformas online de corrida no mundo. Sabe o porquê de tudo isso? Queremos promover saúde e qualidade de vida para o maior número de pessoas possível. E a corrida é o nosso instrumento de trabalho para alcançar esse objetivo. Se alguém me perguntasse que em menos de dois meses, pós-parto, eu teria voltado a correr, eu diria que não. Mas, com a ajuda do Clube Corrida Perfeita, eu estou sendo capaz. Então... Eu tenho a agradecer ao Método Corrida Perfeita. Daquela uma hora, cinco quilômetros, o meu resultado recente agora foi... 49 minutos, uma prova de 10km, estou extremamente satisfeito. Eu fazia tudo errado <risos> e não sabia. Para mim era só colocar um tênis, sair para rua e correr. E assim que eu adquiri o, o, o pacote aí do Clube Corrida Perfeita para iniciantes, eu descobri todos os meus erros, comecei a fazer os educativos e só tive ganho e qualidade, melhora no meu rendimento. Dentro desse um ano e meio que eu participo do Corrida Perfeita, eu já consegui iniciar na corrida os 5 km, 10 km, 21 km, Já tenho uma maratona e ultimamente eu consegui uh, atingir um objetivo que parecia impossível para mim, que era correr os 5 km abaixo de 20 minutos. Os vídeos são totalmente fáceis de entender. Eu, eu tive muita facilidade, mas não foi só porque eu sou da área. Qualquer pessoa leiga consegue entender, e consegue aplicar. Eu não tive dificuldade nenhuma e hoje eu tenho é, clientes aqui na academia que, que são corredores e eu aplico neles é, o método. Esse ano eu consegui bater dois recordes de tempo meu: eu baixei meu tempo nos 5 km e baixei meu tempo nos 10 km. E graças às técnicas e informações do Corrida Perfeita. Para a nossa equipe, orgulho em fazer parte dessa jornada. Eu buscava um lugar onde houvesse a valorização do ser humano, onde existisse a preocupação real em tornar a vida das pessoas melhor. E eu estou muito orgulhosa de estar participando desse momento e estar comemorando com vocês os quatro anos do CP. Estou aqui então para agradecer mais do que nada a participação de todo mundo que faz parte desse grande projeto que é o Corrida Perfeita e utiliza essa poderosa ferramenta que é o esporte para transformar de maneira positiva a vida das pessoas. É uma empresa que além de muito bem organizada, uma equipe que preza muito pelo usuário, que trata todo mundo com muito carinho, realmente algo que dá gosto de ver. Bom, desde o início, além de cuidar bem do cliente, né, eles sempre cuidaram muito bem da equipe. A gente faz o que gosta, faz o que ama e ainda contribui para a missão maior que é a do Corrida Perfeita. É muito gratificante. É um privilégio fazer parte dessa equipe e desse projeto que eu considero maravilhoso. Ter a oportunidade de levar mais saúde e mais qualidade de vida para as pessoas através da corrida. Foi com essa galera que eu aprendi que quando a gente consegue juntar aí propósito e trabalho, o resultado ele é bem maior do que os números. Né? Muito mais do que isso. Na verdade, é um impacto positivo real aí, na saúde e na qualidade de vida das pessoas através da corrida. E lá se foram quatro anos, hein, gente? O tempo voa. Muito obrigado por toda a confiança, muito obrigado por toda a audiência, por toda a força, por todas as dúvidas. É, porque são elas que nos impulsionam, que nos faz trabalhar mais, para explicar um pouco melhor, para estudar mais, para trazer mais informação para vocês. É, a gente está em constante busca, porque pra gente a perfeição é uma busca, não um ponto final. E vamos lá? Junto com a gente? Vamos nessa, porque tem muita coisa por vir ainda. Vamos lá, lado a lado, com uma corrida perfeita. Muito obrigado, um grande abraço e bom treinos.